Vamos falar aí do dia 20 da viagem, dia 7 de dezembro Hoje foi dia de Ter Samurai A live do Ter Samurai que eu tinha planejado era uma live pra andar aqui pelo centro de Narra, Que eu acho que é onde a maioria de vocês vai vir visitar em Okinawa Então a gente andou ali pela Kokusaidori, a gente andou pela Heiwadori Eu mostrei né, a lojinha do Michian, e o objetivo era levar vocês até a área do Tsuboia, uma região de confecção de cerâmica. E lá tem loja, museu, tem um forno antigo, né? Que eu mostrei pra vocês, um lugar secretos do Tsuboia. E tem muita loja de, tipo, workshop tipo, ateliê né. Então tem muita coisa pra vocês conhecerem lá. Infelizmente, por causa do horário, né? Que 9 horas aqui é cedo, né? Que as lojas costumam abrir 10, 10 e meia, horas, né? Porque essa mulher tava tudo fechado. Tudo não, mas quase tudo. Então eu aproveitei, depois que terminou a live, eu voltei em algum desses lugares que a gente passou para eu conhecer um pouquinho melhor e poder entender como eles funcionam. Aí eu passei naquele ateliê que, hoje, que a gente vai entrar, eu mostrei um pouco... Eu fui lá saber como que funciona, se a pessoa precisa agendar, quanto custa, que tipo de experiência tem Se eles enviam depois o produto para a pessoa, lembra que eu falei assim, ah, aqui tem ó, tem os papeizinhos, deve ser o nome da pessoa que fez para eles enviarem para a pessoa E realmente é assim, Elas inclusive elas enviam para destino internacional, mas aí eu falo, tem é a taxa de envio Então tem gente que prefere só fazer e deixar lá Sabe, não leva. Mas tem uma das experiências que em duas semanas fica pronto Então se a sua viagem for um pouquinho mais longa, tipo três semanas, você conseguiria. Então é bem bacana, bem legal mesmo. Aí eu saí de lá, fui no Museu da Cerâmica. É, o Museu da Cerâmica custa... 350 m é baratinho e, gente, é muito, muito bonito mesmo, assim. E conta muita coisa que o, o Terui já tinha contado, mostra aquele lance do forno e tal, mas conta a história de outras coisas, tipo ceramistas muito famosos. Teve um cara que foi reconhecido como Patrimônio Vivo aqui de não porque o cara era sinistro. E, assim, muito bacana, assim, você entender a importância da cerâmica, não só para Okinau, mas para o desenvolvimento da humanidade. Saí de lá e fui almoçar já Eu achei um restaurante de tonkatsu, sensacional A primeira coisa que eu achei muito legal que Eles já te dão aquela tigelinha para você moer gergelim E aí você faz o seu molho para botar no tonkatsu Cara, ficou muito, bom, muito bom Aí eu pedi um, um tonkatsu Que eu falei, eu vou pedir tonkatsu Mas vou pedir alguma coisa que seja típico de Okinawa, né? E aí eu pedi um tonkatsu que vinha com berimo Que vinha com goiá é, empanado E mais um legume que eu não sei o nome e aí eu fui e comi esse e achei bem gostoso é, Saí de lá e fui passar pelas coisinhas E aí depois eu vi que era, eu acho que eu tava na Shijo Rondori Tinha muita lojinha e muita lojinha assim tipo de, de tchan, batian, sabe aquelas coisas assim Lojinha lojinha mesmo, não era lojão que nem a Hewadori, não, era lojinha E aí achei uma lojinha de uma senhora que tinha assim a guarda-chuva Aí tava assim, Made in Japan eu olhei e falei, nossa, que bonito mesmo, muito bonito Tinha uns um guarda-chuvas de R$ 1.500 em R$ 2.500 e uns de R$ 8.000 Só que ela falou assim, ah, discount, no tax Então apesar dela não ser uma loja tax-free Ela dá desconto pra gente porque a gente é estrangeira <risos> Bonitinha Aí comprei um guarda-chuva pra minha mãe, que minha mãe tava querendo guarda-chuva com cara de Japão falei, tá bom. aí saí de lá e resolvi na Donk, porque eu falei assim eu tenho que levar uns amyage, né, uns docinhos de Okinawa, aí eu falei assim, bom se eu tô na Donk, então eu vou comprar aí pelo menos os meus 5 mil ienes pra ter a minha isenção de imposto e dá-lhe caixa de doce aí comprei Kit Kat de benimo, comprei um tartar de benimo que o pessoal fala que é bom comprei doce de cana de Okinawa, cara eu comprei muita coisa aí deu ups sete e meio também, mas tá bom, economizei no imposto, difícil, foi arrumar isso tudo, fazer caber na mala de mão que eu tô, aquela mala pequena, além do que eu já tinha, né, a ideia era ir de lá pro xuridio, eu falei, não tem a menor condição de eu ir com isso tudo, voltei pra hospedagem, mas antes, achei uma loja de cream Aí fui lá experimentar o show cream, e perguntei pra moça, né? Ela só comia desse carne, né, pedi a recomendação do que ela achava bom. Aí ela falou assim: Ah, experimenta essa de peninha que é bom. Aí fui lá experimentei, é gostoso, mas olha, a Vivi acuda, manda muito bem, não gente. Em comparação, não. Quem é de São Paulo, aproveita. Vai lá na Vivi, come o show cream dela, que tem vários sabores maravilhosos. Voltando ao assunto, voltei aqui pra hospedagem e saí de novo que eu criei no Shurijo, né? Aí daqui pro Shurijo peguei o monorail, aí cheguei no Shurijo. Acho que nem, nem, dois, nem uma hora e meia assim dá pra conhecer tudo que tem hoje, né? Muita parte tá em obra ainda Mas é legal porque tem, tem umas... Eles montaram tipo uns telões assim Que passam uma apresentação em quatro idiomas, né? A legenda Contando um pouquinho toda da história do Shuri Joe, quanto da reconstrução que tá tendo E nossa, eu não sabia, mas o Shuri de demorou 30 anos pra ficar pronto E ele ficou pronto em 2019 Em outubro de 2019, pelo pegou fogo eu Fiquei assim, gente, não é possível ficar, mano Andei lá um pouco, conheci tudo que tinha. Tem também as viewpoints bem bacanas. Comprei minha moeda do Shurijo. Isso é um tipo de lembrancinha que vocês podem comprar aqui no Japão que é ótimo para quem não tá com muito espaço de, de bagagem e quer ter alguma coisa personalizada você compra a moeda aí aqui ó, tá vendo? é o Shoo Juju e no verso você pode gravar o dia e o seu nome esse aqui saiu 630 yen essa moeda tava 600 yen e a gravação custa 30 ienes e faz na hora aí eu fui na lojinha de Omiyagi comprei um presente para minha tia porque tadinha que eu apurrinho ela quando eu venho aqui pro Japão não, não tá no gibi. E é isso, saí de lá Peguei o monorail, voltei pra cá E comecei a luta De tentar arrumar tudo isso Na única mala que eu tenho Olha, dei um jeito, eu acho que vai dar certo eu Só preciso pesar minha mochila amanhã Porque minha mochila e minha bolsa de mão Tem que somar 7kg Vamos rezar pra isso dar certo É isso gente, vou ficando por aqui E até amanhã, dia né